ele pega uma moabita, chamada Rutinha, uma mulher extraordinária, certo? Ele vai salvar um sítio chamado Namã, e tantos outros, então, pastor, o que, que Deus quer? Deus está querendo salvar as pessoas, ele não manda ninguém para o inferno, quem mandou a gente para o inferno, foi o Adão, Deus está trabalhando para tirar, <risos> Ah, pastor, não acredita em inferno, morreu, acabou, é um direito que você tem, só que pode chegar lá, encontrar com ele E falar, ih caramba Você existe <risos> E o diabo vai falar, prazer Ah, mas eu não acreditava em você E o diabo vai dizer, para entrar aqui não precisa de fé <risos> Fé é uma exigência da concorrência <risos> Aqui você entra sem fé mesmo Senta nessa cadeira pegando fogo que já vou te atender, ok? Então se você quer ir garantido aí com Jesus que o passaporte vai carimbado